Quando eu falo em planejamento financeiro da campanha, eu não estou falando só de campanhas dos candidatos, estou falando também em campanhas dos partidos. Todos os partidos têm que aplicar no mínimo 30% dos recursos do FEFEC e do fundo partidário nas campanhas femininas. Se por acaso a composição da chapa do partido for diferente de 30-70, que é o padrão, 30% de mulheres e 70% de homens, se por acaso ela for de 40% mulheres e 60% homens, terá de aplicar, então, no mínimo, 40% desses recursos. Não, não, sempre há uma dúvida, sempre me perguntam se é permitido que as mulheres que seja confeccionado material de publicidade conjunto, o famoso santinho em dobrada de mulher com o candidato homem, com, utilizando o recurso do FEFEC ou do fundo partidário. Não há nenhum problema em fazer o material conjunto em dobrada mulher e homem. O que não pode fazer é o candidato homem ser beneficiado mais do que a mulher naquele, naquela despesa, naquele material, mas fazer um material de propaganda conjunto não há impedimento.